Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora você faz parte da UFMS. Meu nome é Daiane e estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre a metodologia da educação à distância na UFMS. Estudar à distância é um grande desafio e requer muita disciplina e organização. Eu imagino que você esteja na expectativa para começar os seus estudos. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você terá acesso a todas as informações do seu curso e também vou te dar algumas dicas para a organização da sua rotina de estudos. Vamos lá? O ambiente virtual de aprendizagem da UFMS, conhecido como Ava UFMS, será o seu espaço de aprendizagem e comunicação. Você pode acessar pelo seu navegador ou instalar o aplicativo mobile no seu celular. Pelo navegador, o endereço é ava.fms.br. No painel do AVA, você encontrará o ambiente de integração do seu curso. Nesse ambiente, você terá acesso às informações sobre a UFMS, sobre o curso, sobre os professores especialistas e professores tutores. Além de encontrar um link de acesso fácil para todos os ambientes das disciplinas de cada semestre letivo. No Ava Integração temos um fórum muito bacana, onde você poderá se apresentar e também conhecer seus colegas de curso. Para acessar os conteúdos e realizar as atividades das disciplinas, você deverá entrar nos ambientes específicos de cada disciplina, onde encontrará um espaço permanente de contato com a tutoria. As atividades das disciplinas estão organizadas em trilhas de aprendizagem e você acessa no seu tempo, seguindo o cronograma de atividades e avaliações. Então, anote aí algumas dicas importantes. Estabeleça um tempo diário para acessar o AVA e fazer suas leituras, assistir videoaulas e fazer anotações. Nesse tempo de dedicação, desative notificações do seu celular para evitar distrações. Se possível, escolha um local confortável, iluminado e silencioso para ampliar a sua concentração. Explore todos os materiais de apoio que foram disponibilizados para a sua disciplina. Sempre que tiver dúvidas ou dificuldades, entre em contato com a tutoria. E não se esqueça, estamos com você. Conte com o nosso apoio sempre que precisar. Por trás de tudo que você encontrar nos ambientes virtuais, existem profissionais muito comprometidos com a qualidade do curso que trabalham com muito carinho para garantir uma formação de excelência. Agora você faz parte da melhor universidade do estado de Mato Grosso do Sul e uma das melhores do mundo. Então aproveite esse tempo de UFMS e celebre essa conquista que é sua. Eu desejo a você uma excelente jornada de aprendizagem.